Alô galera, aqui é o Edu É, com mais um capítulo da série Dark Souls 2, a caminhada continua Como vocês podem ver aqui Vou tentar matar lá o, o cavalo lá, né Como que se fala, né É, Executioner's Child Ele se encontra na Undead Curgatória como vocês podem ver, eu tentei invoquei evo aí o um sinal, aí, mas falhou Tentei passar já umas duas, três vezes, mas não consegui Tá difícil Não aparece ninguém, nessas né? horas que você quer Ser ajudado, não aparece ninguém ajudar se ajuda um monte mas pra ser ajudado ninguém quer ajuda que birosca hein mano? aparece aí algum aí mano aí apareceu okay. vai dar certo e vamos aí galera pra degola Lembrando a todos aí, ó, que gostaram do canal aí, se inscrevam para ficar por dentro aí de todos os vídeos aí que virão aí dos outros jogos E posso acompanhar a série Master League Online da Pro Evolution Soccer 2014 E é isso aí E se vocês gostarem também de um like aí para ajudar aí Falou gente, me contate aí pela minha fanpage no Facebook aí Só clicar, tá todos os links aí embaixo na descrição não esqueça de deixar os seus comentários que é muito importante falou galera sou o canal pequeno mas estamos aí na luta né meu não tô aqui para ganhar dinheiro tô por diversão falou mas vamos crescer o canal aí né meu não Apareceu, aparecer olha apareceu mais ainda vou pegar assim. quanto mais melhor Vai vir um outro. Vamos ver se ele vai vai vir. Não pode vocar Vamos entrar lá, né? Olha lá, já veio. Vamos lá pra galera. Ver se nós conseguimos passar essa bagaceira dessa fase. E é isso aí! Vamos que vamos! Oh, sai cavalinho, opa, opa, opa, cavalinho, opa! Lá vem aquelas miseráveis, aquelas caveiras, o azar, né? Sai daí! Sai daí! Olha lá, morri! Puta que sorte, velho! Morri! Puta, oh, não dou sorte nessa fase! Né? Não dou sorte, velho! Agora vence Os caras que aconteceu, os caras não mata, já foram vazando direto. Ah, se assim não dá, gente, puxa vida, meu. Uns caras aí para dar uma força, mas. Puff, o cara tá puff Ah, se foi já, vou tentar passar de novo aí, né, mano? Pelo jeito. Vou usar minhas caveirinhas para ver o que acontece. Sai aí que não passa. frio, frio do caramba. Ai daí. Ai, Aí, daí Aí, aqui não volta aqui, volta aqui. Ele vai voltar aqui do azarento lá. Ele vai voltar. Tá Ele volta aqui. Esse aqui é um bem né? Nossa, tem sete só. Droga! Né? Isso parece fazer um malhareto aqui pra ajudar. Preste. Vou ficar a espada com aquelas caveiras maleditas Vamos ver se eu passo agora nessa Bom, pelo menos um, um que preste Porque o outro estava Opa, isso aqui parece que o cara é nervoso Tem sangue nos olhos Vamos ver aí. já uma tua aí voltar tá para lá Vai meu filho Uh, por pouco, hein? Vou botar de novo pra cá, porque o azar está ali pra cá. Ó. Ah, não. Cadê a alavanca, a droga? Errou, morri. Daquele que virei, sai daí, sai daí. E galera, valeu! Valeu mano, valeu, valeu, valeu! Não cumprimentou nem nada O cara tem uns poder nervoso, vai Pra passar o HC, hein? Caramba! E agora, hein? Vou continuar aqui pra ver pra onde né? Até o próximo Mofar a próxima fogueira Quem que é esse galerinha? Falou galera É, tinha aqui que era para entrar aqui né E aqui é o que? Como é Nela, mas primeiro eu vou ver se tem itens aí, alguma coisa, coisas boas, cara. Mas deu outra pai pra passar essa fase, hein? Esse cara aí deu uma força aí, valeu, hein, mano. Eu ia até mandar uma mensagem pra ele, mas só vídeo acho que é muito bom. Nossa, esse filho aqui me dá tudo, renit, gripe. Do que cu, termina com o e dá na gente? Uau, agora caiu a folha aí, cavalão nervoso, cavalo nervoso. Mesmo. Mas vamos que vamos, vamos em frente, aí, galera. Próximo chefão deve... deve ser mais difícil, hein? cada vez vai piorando mais <risos> Mas é bom, agora eu gosto de jogar sim Bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho, eu consegui, muito bom Vamos tem nada de normal aqui ah, uma boa fire aqui não sei como que chama aqui, os caras chamam NPC, os caras chamam que fala, que fala ou, os carinha, né. Aqui, aqui, aqui. Cabo pra andar, acender primeiro aqui, depois eu falo com o maluco aqui. Não, agora eu vou descansar na fogueira. Feitiços. pois é que... oh, cara aqui nem é um para o Sargento Sinhio aquele só que minha miniatura turia <risos> oh, o triângulo lá o cabeçudo lá de triângulo oh, manche de sangue lá. oh welcome welcome do you have a lust for blood Você por favor. por sim, só para ver o que eu Yes, of course. Why else would you be here? Do you give yourself the Alma? Não. Well, that's no fun. Go back home. This is no place for you. Não está sendo problema. Mais uma ideia, hein? Well you seek, seek A mano, Vou pôr mais Julia, mais Jula. Vou Pô, não tem quase nada, não tem quase nada. nada de de grana vinte e cinco não é nada mais vinte e cinco mil almas é tem um frasco sobre e agora ó nove pau vai dar pra dois só. Eu tô fazendo certo mano é isso aí galera vou ficando por aqui por hoje chega né amanhã tem mais um capítulo vai cair no dia 4 se der tudo certo hein e lembrando mais uma vez aí galera ó se inscreva no canal aí se gostarem do vídeo aí, dá uma força, dá aquele like Acompanhando nas redes sociais aí, no Twitter no, Na minha fanpage, no Facebook lá Tá todo mundo curtindo lá, tá gostando Tem muita gente me elogiando, muita gente me criticando Falando que eu preciso melhorar algumas coisas aí Eu tô tentando melhorar E aos poucos vou melhorando aí, né Nas gameplayers futuras é só vai, vai pegando experiências só com a prática que você aprende, né? E eu vou ficando por aqui. E qualquer coisa, gente, se vocês quiserem conversar comigo, me adiciona, me, me segue no Twitter lá. Que eu respondo tudo pelo Twitter. Falou, galera, me perguntou no Twitter, eu respondo pra vocês. Falou. Apesar de não ter muitos e muitos seguidores, né? Mas vai dar, eu acho que de acordo com o corpo vai dar para mim responder. Eu agradeço muito a vocês, falou? De coração aberto aí galera, sem hipocrisia nenhuma. Vou ficando por aqui. Até mais. Boa sorte a todos e fui!